Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós vamos aqui pro arrombamento da base da CCLL, LLCC, tanto faz. Esses caras são uns babacas, arrogantes, idiotas e mexeram com a pessoa errada, né? A gente mexe com a pessoa errada, a gente faz cagada. Esses caras não falam demais, são uns caras tóxicos que tem aí. Estão jogando com os citados aí. Aí ficam se sentindo o bambanda do gamezinho. Então, nós vamos abrir a basezinha deles de um lado para o outro. Vamos acabar com tudo. Vamos acabar com tudo, literalmente. Bom, vamos fazer uma brincadeirinha aqui na base deles. E eu estou me sentindo muito bem. Eu odeio gente babaca, odeio gente tóxica. Esses caras tá tendo o que merece. Cambada de. Vocês sabem o quê? Começa a jogar hoje e já querem estragar o joguinho. Acham que, que são alguma coisa. Mas. Aqui é o Slake, né pai? Isso não rola. Aqui não. Então vamos brincar aqui na base deles um pouquinho. Vamos fazer uma brincadeirinha aqui com eles. fazer uma brincadeirinha com esses caras. Deixa eu pegar um outro tipo de C4 ali. Na verdade eu não vou. Ele traz aqui pra mim. Babaca bom, galera. É babaca que não joga. Olha só, já temos uma torreta T2. E a Muni, cadê? Não tinha a Muni não. Que pena. Bom, já pegamos duas T2 deles. Vamos esconder esse bonequinho aqui muito bem escondido. E vamos embora brincar com esses caras. Ah -ah. Que a brincadeira comece. Vamos economizar um pouco de material. Começou mal gastando uma short ali. Está bom. Vamos estourar uns carros ali. Vamos dar uma economizada aqui no material. O esquema é entrar. O esquema é entrar no barraco. Quer me entrar? Nós vamos entrar e corretinha. Vou te estourar também, hein? Fica nessa aí que você já já vai ver vai te acontecer vai dançar também a ah, 15 minutos pro o geforce não vou ter que deslogar cara que triste não creio nisso mano Bom, aqui já vai ser 200 de dano ver se eu posso estourar aqui em qualquer lugar? Acho que posso. Deixa eu ver. Onde que tá com dano aqui? É? Aqui mesmo. Vai pegar nas duas. Nossa, não deu em mim, cara. Eu tava tão perto assim, né? Ali eu trouxe bastante cura. Olha, eu vou aproveitar que as torretas não pegam em mim aqui e vou tentar des desativar elas mano. Esse aqui tão é chato. Desativou? Desativou. Show. torretinha é chata tinha cara. Eu achei que você tinha sido desativada também. você não foi Você não me mata, né? Vai me matar? Será? Que isso? Torreta brava, mano. Achei que eu ia dançar com aquela torreta ali, hein? Cadê o outro quad? Ih, cara, o outro quad desespawnou. Não é, galera? Deu pra economizar só 200 de dano. Infelizmente o outro quad desespawnou ali. Vambora, né? Vamos lá. Essa torretinha tá chata, hein? Torretinha tá chata, hein? CCLL sem base, como eu gosto de cara babaca, quanto mais babaca, melhor cara, eu adoro cara babaca. Desculpa a qualidade aí galera, porque meu computador não é dos melhores. E eu tô gravando Então a qualidade cai um pouco mesmo Infelizmente Mas a gente vai Vai brincar aqui Vamos botar o barraco deles Abaixo Vamos atravessar essa Birossa aqui. Opa Opa que já foi Opa que já foi Olha aí como eu amo, gente. Eu joguei mais uma granada. Merecido, merecido. Merecido. Eu sempre faço isso, cara. Inacreditável. Inacreditável. Como eu consigo sempre me matar. Ih, eu estourei o carro ainda. Ei, coisa boa. Inacreditável, como eu sempre consigo me matar Aí, Tá bom Tá tudo aqui Tá tudo ok Tá tudo safe Vou dar um Nascer na cama aqui Meu Deus, não era pra nascer na cama A minha cama não tá lá mais perto Barra Respawn Vou continuar com o outro boneco ali Então E a live vai dele então Deixa eu tapar esse aqui Deixa eu tapar esse boneco aqui que eu fiz merda Então vamos continuar com outro boneco Inclusive a qualidade é até melhor O outro boneco ali eu fiz cagada com ele Fiz cagadinha Vamos lá Essas torretas aqui eu não quero, cara Eu não quero essas torretas Vou Dar essas duas aqui esse torreto aí deixa para eles vou pegar não dá bom vamos a gente nós estamos vendo eles são os carinhas bem burrinho né 1715 de vida 1450 que bom essa T3 aqui eu já vou tombar ela tá essa T3 já vai cair então vamos começar a brincar então C4 que bom que que todo tóxico é burro. Sabe? Eles fizeram tudo de metal e não reforçaram a fundação. Que é o mais importante. Esse é o mais importante. A fundação. Mas fazer o que? Deixa eu botar outro boneco para ir vindo para cá. Dar um aleatório aqui, torcer para que, que ele nasça aqui. para nossa alegria. Todo tóxico não tem cérebro, né? Deixa eu ver como que nós estamos aqui. 115. É. Tá tranquilo, tá favorável. Apertar um P, que se esses caras eu tem que desconectar. O negócio de se matar na. De se matar na, na granada é. É marca registrada minha, hein? Copia não. Isso aí é só eu que posso fazer. Eu sempre me mato, cara, todo raid. Pra quem acompanha aí a trajetória do Slack, sabe que o Slack tem que se matar. Tem que se matar na C4. Todo mundo sabe. Não sou eu se eu não me matar na C4. Na graça. Essa T3 ali nós já vamos pegar ela. Falando nisso, vou até arrumar um carro. Também. Aproveitar com. Que... Eu? nem tudo nem tudo é ruim ele ter morrido também não é tão ruim assim eu vou arrumar um outro carro com ele aleatório aqui torcer para que eu nasça em algum lugar decente Me dano, cara? WTF, mano? O negócio estava longe de pachicunguia. Vou oh, correr mais para cá, ó. Se eu tomar outro dano desse aí, eu que. Tá louco? Quer me matar, joguinho? Ponto de dano aqui. 100. 150. Vai ser na granada, claro. Mas, se pertinho, cara. Nem, nem vou precisar correr. Bem. Tá safe. Hum, ali já foi, hein? Só mais duas granadinhas aqui. E vamos entrar. Vamos entrar no barraco. Bom que eu já pego já. Bom que eu já pego já essa T3 também. Eu queria pegar ela com munição, mas eu tive que adicionar ela. Não teve jeito. Crashou. Crashou. Galera, Crashou o outro jogo lá, hein? Aí deu ruim. gerenciador de tarefa aqui. O computador não tá aguentando gravar, cara. O computador não tá aguentando. Que isso, faz isso não. Uma hora dessa não. Aê, gerenciador de tarefas, colabora, colabora. Colabora comigo. Vamos finalizar o outro. Xera lá, vamos abrir ele de novo. Só! So. Tempo que o outro bonequinho chega lá. Como é que tá? O que está que aparecendo para vocês aí? Ó, vou mostrar para vocês aqui a trajetória do outro boneco. O boneco está voltando. Nós já estamos chegando lá. Seis minutos para o sinal ali me tirar. E vamos embora. Pertinho, tá pertinho. É o tempo lá que vai iniciando lá o outro. aí, tô chegando? Ainda não, não. Que triste. Eu quero ver, eu acho que já estourou lá. Eu acho que já estourou. Esse para lá já tá aberto. Vou chegar lá para ver. Abre, meu filho, abre. Abre que eu quero chegar. Abre que eu quero estourar essa casinha. Abre que eu vou partir esse barraca ao meio, filho. Abre que eu vou partir esse barraquinho. Já vai, bebê. Volta pro game. Vou cortar essa base de um lado ao outro. Vai ser repartida. Nem sei pra onde o outro boneco tá indo. Aí, carrega. Carrega! Demora para carregar. 69 barra 70, mais um pouquinho, confio em tu, boa, 70 barra 70. Ah, cara, o outro vai morrer esse pá. Pera aí, para aí, você para aí. Acho que já até passou direto, opa, tá chegando, não passou direto não. Passou direto sim sou doido cara o a conta que tá vai ser 4, não carrega velho vai filhinha carrega por favor Deixa eu fechar O GeForce Sinal pra ver Desconectar e deixar só de lá Acho que eu não vou aguentar travar Carregar as duas não o PC não aguenta, cara Bom que o GeForce Sinal só tem mais 3 minutos mesmo Vou desconectar aqui do jogo, vamos fechar o de Vamos deixar só a outra conta lá. Só a principal. Beleza. Aí ela carregou. Tinha que fechar o GeForce Now mesmo. Já consigo pegar isso aqui? Já. Quanto de vida que isso aqui tá? 125? Eu só acertei uma granada ali? Que é Que isso? Vamos, vamos tacar uma granada aí. Granada, vamos tacar. Alta granada não tava dando dano. Aquelas granadas todas que eu joguei não tava dando dano, cara. Pô, joguei granada pra caralho ali, velho. Só uma deu dano. Que é isso. Porque eu acredito que é. que tá na terra. Não tava dando dano. Desperdiçou um monte de granada, hein. De repente, o material que eu economizei no carro, eu gastei aqui. Tá dando dano? Vamos ver. Eu sou uma anta. Bicho. Ai, ai. Vergonha de, de streamar isso pra vocês. Mas eu vou extremar. Essa é a minha marca registrada. Não tenho vergonha. Não tenho vergonha de ser quem eu sou. Esse sou eu. Fazendo cagada. Como sempre. entrar com o GeForce Now aqui. Acho que a do GeForce Now já tá por lá. Enquanto isso... O que matar tá extremando pra vocês é a principal. Beleza. Vou deixar a principal indo. Cara, se chega um randola lá agora, ele pega tudo, velho. Ele pega tudo e vai embora, mano. Eu sou uma anta, mano. Eu tenho que parar. Mano, eu tenho que parar. Eu tenho que memorizar o time da... Não é nem o time, cara. É porque eu sou, eu sou retardado. Enfim. Eu sempre me mato nos raids, cara. já perdi muito raid porque eu me matei. Sem zoeira. Já perdi muito raid porque eu me matei na granada. Tô nem de zoeira com vocês não. Já perdi muito raid porque eu me matei na granada mesmo, cara. Me matei dentro de base dos caras que eu tinha subido de quad. Não tinha como sair. E o único jeito de sair era estourando a parede. Eu me matei. Cara, Eu já, já fiz muito isso. Muito, muito, muito. Cara, por que eu não tô dando dono naquele, dano naquele. Dano, dano naquele chão ali? Eu não tô entendendo. É estranho. Eu vou estourar ele na C4. Era para estar tá dando dano, mano. Por que? Por que não tá dando? Por que eu não tô dando dano nele? Não tá estranho. Opa, aqui já caiu um baú aqui. Não sei de onde surgiu esse baú, não. Não sei que surgiu. Cara, tá, tá estranho, mano. Por que isso aqui não tá tomando dano? O chão. Eu vou botar C4 nele, cara. Eu vou botar uma sequatinha aqui, ó. Eu vou estourar esse cara. Vou estourar ele porque eu quero pegar aquela... Aquela turret T3 ali. Estourar ele porque eu vou pegar aquela turret T3, cara. Deixa eu botar esse aqui no outro boneco. Fico com vocês, ficar com ele. Ele já chegou aqui, ó. Aqui do ladinho, calma aí, só chegar ali com o boneco ali. Estranho é aquele chão não tomar dano, velho. Que porra é essa? Tá bugado como? Por que, que tá bugado? Gastei bastante granada ali, tá? Essas granadas podem me fazer falta. Gastei mais de 10 granadas ali, eu acho. Naquele chão ali que não, não tomou dano. Eu acabei de chegar, já tô morrendo. Aí, aí, aí, eu, hein? Eu, hein? Vou se matar na granada de novo não, amor disso. Peguei por enquanto. Ficou a cura no chão. Ai. Vamos lá. Deixa eu ver se tá tomando dano. Ah, agora foi. Cadê a, cadê a nossa torre de T3? Cadê a T3? Caiu não a T3? Caiu onde? ela? Caiu aqui pra dentro, será? A T3 não tava aqui? Tá, enfim. A T3 sumiu. Calma aí que eu não tô enxergando nada, galera. Só sei que a T3 sumiu. você, é T3. Pra onde que você foi? T3. Onde estás, T3? Só porque eu queria aquela T3, a T3 sumiu. Tá bom. Não faz mal. Vamos lá. Vamos continuar estourando aqui. Agora eu quero estourar. Vou estourar ali embaixo. Ó. Estourar. As duas. Deixa eu tirar esse martelo da mão. Pera aí, eu quero estourar a de pedra. Ó, tentar estourar as três, ó. Vê se dá bom. Vamos ver se deu bom. Antes de gastar a ser... C4. Gastar granada é uma coisa, gastar C4 é outra. Deu bom, deu bom. Tá estourando as duas. Tem em primeira pessoa pra ganhar. Vá lá, bichinha. Faça o seu serviço. Que coisa bonita. É muito bonito ver babaca sendo estourado. Vou tirar o áudio do outro boneco ali. O áudio dele me atrapalha. Opa. Mais um cômodo. Olha lá, os burrão botou metal ser reforçado em cima, meu Deus do céu. Mas são muito burros. Mas são muito burrinhos. Deixa eu ver aqui quem que tá online. Tem ninguém. Tem quem online. Brincadeira minha. Posso brincar à vontade? Falta quanto para quebrar essa fundação? 750. Vai lá. Estou estourando ela. Já, já ela cai. Já, já cai. Já, já vai de ralo. Já, já dança. Vamos assistir, vamos assistir. É. Estourei mais uma parede, mas eu não quero parede, eu quero fundação. Quero abrir no meio. Parede não. Opa! Eita! O que, que tem aqui? O que tem aqui? O que tem aqui? Alicate, alicate, alicate... Ih, só tem porqueira aqui. Ih, muita porqueira da baú. Ih, muita porqueira. Ih, só porqueira. Tá bom, tem fita. Tem fita. Ih, muita porqueira aqui, só porqueira. Aqui tá com quanto de dano? 625. Vai ser você, então. Hã? fiz merda podia ter estourado aqui hum. eu fiz merda eu fiz eu fiz caquita quanto de dano aqui 125 eu fiz eu fiz caquita Vou botar aqui ó que eu dou dano nas duas né Não É mais bonito dar dano nas duas vamos ver o que que cadê Ip, caiu. Caiu o que? Caiu o que aqui? Caiu nada aqui. Não caiu nada. Caiu uma, caiu uma, uma fornalha. Não há mais nada. Não há mais nada além de uma fornalha. Tá bom. Aqui agora as fundações deles começaram a ficar reforçadas. Continua estourando fundação. 2.500 de vida. Continuo, Foda-se. Vou estourar mais essas duas fundação aqui. Quanto de vida? E vai. Quatrocentos de dano só. Tá me entrando. Pouquinho a pouquinho. E seiscentos. Aqui tem 2300. Não, vamos, vamos estourar aqui mesmo. Vamos estourar ali mesmo. Quanto de vida? 1100. Mais uma shot. abrindo. Devagarzinho nós abre. Ponto de vida. Só 100 de vida. Vai ser na granada. Vai ser na granada. Uma. Calma aí. Deixa eu ver se vai dar dano primeiro. Vamos parar de dois... <risos> Começar a economizar deu dano duas três quatro. Agora vamos esperar, né? Vamos, largar, vamos parar de fazer merda. Opa, caiu bastante água. O que temos aqui? Baú, bastante porqueira. Tem muita porqueira mesmo. Mas, gente. Só tem porqueira. Mas, gente. Eu não quero isso aqui, não. Vou pegar a bala. Mas, gente, só porqueira. Mas, gente, é só porqueira que tem. É, é, é, mas é só porqueira mesmo? sem é. Que tá droninho vai se acidentar não mas um baú ali fazemos baú e opa que nem que nem tem nem bancadinha três aqui não Estranho. Devia ter uma bancada aqui, hein? Pelo menos uma bancadinha level 3. Onde ela tá, será? Estranho. Muito estranho. De qualquer forma, vamos continuar estourando. De qualquer forma continuar estourando eu não sei se eu continuo estourando o chão aqui o chão já o chão já tá consumindo bastante cara não sei se eu quero estourar chão mais não Eu estouro outras partes Eu acho que essa base aqui não tem nada, cara Acho que essa base aqui é o, é o bait Estou achando que essa base aqui é o bait, cara Sinceramente tô achando que essa base aqui é o, é o bait Não tem nada nessa base, cara Aqui deve ser escada Em algum lugar tem que ser escada escada. Escada é ali, né? Tô achando que o loot principal fica naquela outra base. É o que eu tô achando. Vamos continuar. Vamos continuar a brincadeira aqui. Excepcionante. Também não tem nada. Novecentos. um pouco mais alto acho que não ficou bom ali não acho que é um pouco mais alto como é que o dando aqui 790 Vou tentar colar nessa aqui então espera aí espera então. aí Vou tentar abrir essas luzes aqui então vai 150, 162. Vamos focar. 150, 260. Só mais uma aqui então e já já quebra. Beleza, aqui era escada, velho. Tava meio nítido que era escada. Era de se imaginar. Era de se imaginar que aqui era escada. Essa base aqui não tem nada, cara. Mas ah, vamos continuar quebrando, vamos quebrar ela toda, vamos largar nada. Mas eu acho que essa base aqui não tem nada não. Cara, eu quero fazer uma outra coisa então. Será que essa base aqui tá desse jeito? Quero testar uma outra coisa. Se é, é, alguma base tem que ter alguma coisa, se essa tá assim... Vamos ver o skipin deles ali da frente, porque eu acho que aquele skipin ali tem alguma coisa dentro. A gente vai achar algum pananáueiro. Se de nada nada a gente não achar nada, a gente gasta o material todo nessa merda aí e quebra tudo. Eu tô achando, galera Que o loot deles Tá lá do outro lado Porque aqui Pelo que nós já vimos Tem muita coisa não O que nós vimos aqui não tem nada A escada Aqui Pelo que eu tô vendo não tem nada Tem essa T3 aqui que eu posso pegar ela de nada a a gente quebra aqui pega essa T3. E tirar a T3 deles. Mas eu acho que o loot tá lá do outro lado. O loot deles deve estar tá aqui, ó. Ai, caralho. Carregou? Eu acho que o loot deles... Tá naquela porqueirinha lá, ó. Nada, nada, eu volto aqui e derrubo essas T3. As T3 eu vou derrubar. Tirar deles essas T3. A gente tira essas T3 dele, mas eu acho que os loot tá nessa tranqueirinha ali, ó. Não parece que ele tá com cara de ter loot? Aquela porqueirinha ali? Tá com cara de que tem loot ali. Porquerinha ali. Porquerinha ali tá com cara de que tem loot. Vinte granadinhas, nós raida aquilo ali. Precisa de muita coisa pra raidar, não. E vinte granadinha nós tem. Tem de sobra. Tô achando que os loot tá nessa porqueira aí É o que eu tô achando Sempre esqueço daquela torreta ali, velho Ô torretinha maldita Ih, mané, tá chovendo hum. Caiu um toró aqui, família Caiu um toró aqui Vamos ver se tá ali ou não. Essa torreta ele parou. Ih, o bonequinho. O outro boneco faleceu. Tadinho. O que ele tem de bom? O outro boneco faleceu. Peguei a emp? Peguei. Cadê as emp? Aqui. Temos cinco emp. Eu acho que daqui já dá pra estourar aquela tranqueira ali, ó. Dá pra estourar ali e dá pra ficar safe. Se a torreta voltar ali... São 20, vamos lá. Uma... O aqui não pode morrer, não. Jesus, amado. Esse aqui não pode morrer ele, não. Se morrer ele, fodeu. É, fudeu, Fudeu, mas fodeu muito. Pera aí. emp. Hum, não vai dar pra estourar aquela porcaria, porcarinha lá, hein. Só se eu secar isso aqui. Eu não tô afim de secar isso aqui, não, cara. Parou as duas? Parou as duas. Ah, mas aquela dali tá me fudendo. Eu vou ter que dar um jeito aqui. E sair do range daquela dali. Ó, vou fazer isso aqui então. Ih, não dá certo não. Eita porra, deixa, deixa aqui Deixa quieto, vai dar ruim. Outro neto já se fudeu. Isso aí eu venho aí com mais calma aí. E estoura essa merda. Preciso de mais gente, eu preciso de um cara atacando um amp, e eu lá pra, e eu lá pra, e outro pra atacar granada, tá ligado? Porque senão não dá certo não. Se eu não tiver um cara pra atacar amp ali, ele... e outro pra atacar granada, não, não funfa. Não funfa. Vamos derrubar essas T3? Vou derrubar essas T3 aqui. O que eu vou fazer? Derrubar essas T3. Vamos lá. Deixa eu derrubar essas T3. Vou derrubar essa daqui que tá mais fácil. mil quinhentos de vida. Dá dano aqui. Ah foi. Foi não. Tem 500 de vida. Outra shot te cai. E... Opa. Uma coisa atirando em mim. O que tá atirando em mim? A torreta ficou presa naquela porra torreta em cima do saco de areia será que a outra também tá no saco de areia? E meu bonequinho já passou batido Por isso que eu peguei a outra, ela ficou bugada em cima do saco de areia. Mas sabendo disso, fica mais fácil, né? Que ao invés de derrotar de derrubar a fundação da outra, eu quebro o saco de areia e a torre da Isso aí, munição só 400 munição. Vixe, mas que os caras pobres, mas, mas que os caras pobres. Não gostei, muita pouca munição. Bom, a torreta tá aí. Outro, outro boneco chegando ali. Ele pega a torreta. Vamos derrubar a daqui. Ah, não. A daqui já não tá. Um saco de areia. A daqui tá em saco de areia? Não, a daqui ela só sumiu mesmo. Aqui ela só sumiu. Ela é S-1000 A s mil. Tô me brincando aí então Vamos tirar essa outra T-3 deles também Sabe onde que eles arrumaram Tanta T-3 Stick Bomb Stick Bomb é ruim pra jogar aqui Vamos de C-4 Cadê C-4? Ah, vamos ver se vai dar dano primeiro, né? Primeira pessoa aqui, ó dropar as coisas pro outro boneco pegar que a me aliviar aqui de peso tá só com os negócios de hand oi ó oi yeah. Ah, vamos ver primeiro se deu dano, né? Vamos lá, vamos ver se deu dano. Até onde que eu botei? Tem que ser aqui, ó. Deu 1350 show Deu 350. 1 .350. de bola. Deu dano. Vou botar mais uma. 1.200. Aqui vai ter que ser na granada. Eu quero estourar essa daqui. Ó. Vamos ver primeiro se dá dano. Esse deu dano. 1.200. 1.200. Eu acho que a granada não dá dano aqui, cara. Não dê dano, fodeu 1200. Granada não tá dando dano. A gente vai fazer para derrubar essa torretinha. Vai ter que ser granada contada 20 granadinha na parede ali, depois 20 no teto. 40 granada 1, 2, 3, 4. um, dois, três, quatro, cinco, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, Dois, três, quatro, cinco, dois, três, quatro, cinco, dois, três, quatro, cinco. dois, três, quatro, cinco, um, dois, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Rapaz, será que eu tô dando mole? O pior que eu acho que eu tô, dando, eu tô dando é mole aqui, cara tava dando mole não. Peraí, peraí. Eu não consegui acertar a granada lá dentro aí que é foda é, não vai conseguir acertar a granada ali dentro não precisava ficar fazendo esse rolê todo Tá bom, já tá quase acabando. Vambora. Ah, cara. Tô vacilando, hein? Aqui. Olha a braba aqui. Ô oh, braba. Não precisa colar aí, não, braba. Ih, a braba não, não vai mais alto que isso. me aliviou e outro rolê tá bom agora é só jogar 20 granada lá a ah, cara ela tá em cima da, da, do saco de areia ó que bom é só derrubar o saco de areia ali, ó. <tos> Beleza, torreta já foi, e agora o que nós devemos quebrar, onde que nós devemos gastar o restante, eu não sei se eu quero entrar aqui para dentro mais, o que vocês acham, a gente deve entrar mais aí para dentro? Quebrar esse meio também. Que é foda. Agora eu já não sei mais onde eu quero quebrar. Ou devo quebrar aqui? Quebrar aí, né? Uma. Duas. de vida que tá cento e cinquenta vamos lá continuar cento e cinquenta cem oitenta e cinco cinquenta tá na última já deve está deve tá quase deve ser a última agora Quebrou Essa parede do meio aqui. Esse aqui. A outra, aquilo ali. Esse aqui tem 200 de vida. Vou quebrar esse Paranauê aqui. Espera aí. Que eu tomei dano aqui, Esse aqui agora tem cinquenta de vida, duas granadinhas. Isso cai uma, duas. Beleza, tá no chão. Estranho, vocês viram que, a torre... que as torretas atiraram numa parada ali? Vocês sentiram que a torreta tirou em alguma coisa? É, galera, acho que não ficou mais nada aqui para quebrar, não, velho. Acho que ele já quebrou essa merda da. Tem uma ponta, a outra. Aqui nesses baús deve ter lixo também. E só essa parte da base aqui que ficou sem raidar. vi um cara lá do outro lado Vou botar esse boneco aqui para sair saindo Vou botar esse outro aqui para sair saindo também eu vi um cara lá do outro lado vocês viram Eu vi um cara muito lá do outro lado, mano. Muito, muito, muito. Enfim. Enfim. Quebramos a base dos caras. Hum, mas, entretanto, porém, entretanto, eu acho que não foi bom, não. Porque eu perdi de recurso nesse raid aí, cara. Bineu, eu ia postar, mas nem vou, Bineu. Os caras deu outro tapa na nossa cara. Isso aqui eu não vou postar não, mano. Outro tapa que eles deram na gente. Não tinha porra nenhuma na base. Nem metal tinha, né Eu quero voltar lá que eu quero ver de qual é daquele cara Que tava lá Vou pegar essa conta aqui Deixa eu deslogar com ela É, não foi bom não, cara Esse raid foi uma merda, cara foi Tanto de material que foi jogado fora ali Não valeu a pena, Valeu Nem um pouco a pena Muito material jogado fora Não teve lucro nenhum Peguei baú Pra não falar que eu não peguei nada pela vida daquele cara que tava lá Fora daquele cara que tava lá